Voltando lá no Ed, qual a diferença de um grande para os demais? Se por um acaso Grande tivesse agenda que ele em mim, com dados, o que, que estaria escrito lá, página? O que, que estaria escrito na agenda dele? Sobre todo. Só teria uma, tá vendo? que era o objetivo dele, que ia ser apresentado. Exatamente, estaria escrito lá: 8 da manhã, fazer a vontade do todo, 9 da manhã, fazer a vontade do todo, 10 da manhã, fazer a vontade do todo, 3 horas da manhã, fazer a vontade do todo, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, fazer a vontade do todo, domingo, fazer a vontade do todo. Feriado da consciência negra, fazer a vontade do todo. O carnaval, fazer a vontade do todo. Natal, ano novo, dia da independência, fazer a vontade do todo. Essa é a diferença. Para chegar nisso, ali é que pega, né? Para chegar nisso, qual é a consciência que a pessoa tem que ter para ela pegar a agenda dela, jogar no lixo e pôr outra no lugar. Esse é todo o problema. Fazer a vontade do todo e não a sua vontade. Isso foi dito há dois mil anos atrás, em cinco versículos. Foi dito assim. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo ou mais vos será acrescentado Ponto Tudo Tudo Geladeira, DVD, BMW, qualquer coisa Tudo, derruba, derruba Tudo, não está lá Abre aspas Abre a parede, Exceto Rolls-Royce, Mercedes, modelo tal Pois é, o que o, que o grande fez? Ele leu um negócio e ele falou, resumido É só buscar o reino dos céus Que o resto